Sejam bem-vindos a mais um PEN Responde. Olá, sejam bem-vindos ao nosso PEN Responde. Hoje não tem EA, a gente tá num clima mais pesado. Não pode rir, mano. Exatamente, sem risada. Damage. Não, desculpa. Multa. A gente tá aqui na minha casa, hoje um cenário diferente, Estamos com a presença ilustre do John Ray E apesar do nome Pen Responde, a ideia hoje é que seja mais uma conversa, um debate, onde todo mundo tem esse espaço pra falar pra vocês, a torcida, a melhor torcida do mundo, o que que tá acontecendo dentro do time, qual é a visão dos jogadores, do coach, do que que a gente tá fazendo pra melhorar. Porém, eu vou começar introduzindo o assunto, perguntando pro John Ray mas vocês fiquem sempre à vontade pra falar quanto mais vocês falarem, mais vocês facilitam a minha vida, que eu não tenho que usar as perguntas que eu separei aqui. John Ray, a torcida tem uma visão de que o time tá descoordenado que falta comunicação e que insiste nos mesmos erros toda vez. Eu ouvi o áudio do jogo de domingo e eu não posso dizer que a torcida tá bem ah, errada <risos> mas o que é que vocês vêm fazendo pra melhorar essas questões? Vocês identificam que esses problemas estão acontecendo mesmo? Então, de fato câmera, a torcida não tá errada, a gente nos jogos tem apresentado ser um time bem descoordenado Ordenado, é bem desconectado. a gente tem sim problemas de, de comunicação que não são únicos exclusivamente pelo fato da gente falar inglês, eu vejo muito o pessoal batendo nessa tecla. Você falar inglês acaba não sendo algo natural por mais que os nossos quatro brasileiros falem muito bem inglês não é a língua materna deles, não é a língua primária deles, então acaba atrapalhando às vezes um pouco, sim, mas eu não acho que esse diria é, ser o, o principal problema. Acho que o nosso maior problema de comunicação é, já foi apresentado, acho que os meninos já falaram bastante a princípio, é a gente não ter um. um um main caller, então uhum. são várias ideias que apareciam e a gente tinha dificuldade em qual seguir. E a gente foi identificando isso no longo das últimas semanas, como por meio de ouvir a comunicação dos jogos, fazer reviews da comunicação, quem deveria ter falado o quê, ou como a gente poderia ter reagido melhor a determinadas calls que foram dadas. Uhum. Então isso acabou sendo um pouquinho melhor em questão da gente começar a ter certas calls mais definidas. Mas o nosso problema é de estarmos um pouco desconectados uns com outros permanência. Isso foi muito visível no jogo do último domingo, né, contra a Liberty, em que via-se que cada um queria fazer uma coisa e aí meio que ninguém fazia nada na hora certa. E isso tem vários porquês, tem vários motivos por trás disso. Azar, hein? o motivo é azar. Azar, é o principal motivo é, às vezes, falta de confiança, porque a nossa, por mais que a gente tenha uma evolução em treinos, a gente não conseguiu mostrar isso ainda no CBLOL, uhum. então isso que é é algo que pesa na nossa cabeça, nós hora de tomar uma atitude, arriscado ou tomar uma atitude mais, mais agressiva, mais proativa. Tanto é que no stage a gente não é um time agressivo, a gente é um time que tende a responder muito mais ao adversário do que ser proativo, né? uhum. propriamente dito. No liguei, às vezes a gente faz boas jogadas, a gente começa na frente, mas depois a gente tem muita dificuldade em fechar o jogo, em matar o jogo e continuar sufocando né? e minando o adversário. E como a gente tem feito para tentar ouvir isso, o principal é ouvir nossa comunicação depois dos jogos, né? meio das jogadas e que nem eu falei, é decidir tarefas, papéis pra cada um, cada um deveria ter feito de acordo com determinada calma. No momento o nosso problema é isso. Vocês concordam? Acho que o João falou tudo já, vamos embora. É, um bagulho um que eu acho que é muito importante é que, como a gente fala, é, não são coisas que acontecem em treino, com frequência. Então, é difícil você arrumar o que você já está fazendo certo. Tá uhum. Porque você faz certo a semana inteira e chega num momento específico Que é o dia do campeonato, naquele momento E não flui com natura naturalidade, igual flui no treino Então é difícil de, tipo, terça a gente vai fazer melhor Porque quando chegar no treino a gente vai melhorar esse ponto Mas esse ponto não existe no treino, entendeu? É muito difícil você melhorar uma coisa que não existe É, mas é interessante isso, então o que, que é? Falta confiança individual, vocês acham? Acho que é mais falta psicológico, tá ligado? Acho que quando você tem muitos resultados ruins, a tendência é você cada vez ir perdendo confiança, mas apesar de nos treinos a gente mandar muito bem, a gente sabe que tipo, a gente ainda não mostrou o jogo no CBLOL, tipo, ninguém sabe o quão, quão bem a gente joga, que a gente não demonstrou ainda, então é meio que uma bola de neve, né? Cada vez que você vai perdendo, você vai perdendo confiança, isso pode afetar dentro de jogo. Bom, o John falou uma questão do inglês, eu queria perguntar pra vocês, de fato, falar inglês eu já tive alguns times que tinham pessoal de fora, e especialmente o time no primeiro split do ano passado, eu acho que tinha um time com muita dificuldade de falar inglês, e eu via que tinham jogadores muito bons, mas que acabavam jogando muito mal, porque tinham que pensar muito pra traduzir o que eles queriam falar dentro de jogo pro inglês, e acabavam deixando a gameplay até de forma secundária em algumas situações. Vocês acham que isso acontece de alguma forma, ou tá todo mundo 100% confortável o tempo inteiro com o inglês e não afeta nenhum tipo de gameplay? Igual o John falou, acho que o nosso problema de comunicação não veio é por causa do inglês, porque muitas vezes a gente tá dando um em inglês, mesmo tipo certinho e às vezes a pessoa não ouve ou então tipo passa despercebido e até quando a gente fala em português também para nós quatro, às vezes alguma alguma ideia passa despercebida ignorada, então tipo, a gente na hora não tá prestando muita atenção. Eu não acho que é o fator inglês, é tipo, é mais a gente se entender mesmo como time, como unidade, tá ligado? A gente tem uma um capitão, uma voz ativa maior dentro de jogo? Geralmente eu, eu costumo falar mais de game, tipo, a parte do game é eu que falo mais, e a parte do mid game a gente costuma ter muitas ideias, porque cada um tem uma ideia de como que é o jogo, a gente tá tentando sincronizar todas as ideias, mas geralmente o mid game eu tento falar um pouquinho mais também, acho que o Jin fala bastante, a é, situação de side, assim, ele costuma fala bastante. Meio que a gente deixa dividido cada... Geralmente fala falo mais sobre o objetivo, o Trigo fala mais sobre a wave do mid, o Demid fala onde ele quer guardar, os dois falam mais sobre side. Aquela pessoa, tipo, pra falar, vamos barão assim, tá ligado? Tipo, a gente fala, mas... Tipo, a gente fala, vamos barão. Mas aí eu acho que o problema é, tipo... O que cada um vai fazer, tá ligado? É, aproveitando que a gente tá batendo muito nessa tecla de comunicação, né? Só o pessoal de cara entender um pouco mais. Quando a gente fala comunicação, é muito sobre você falar e a outra parte, ouvir e saber como responder. Quando a gente fala problema de comunicação, é isso. Não é que as pessoas estão falando e as outras não estão entendendo porque tá em inglês, porque tá em português, ou o Kaká tá falando, eu tô ignorando. É muito sobre, por exemplo, dentro de jogo, eu falo, Arkami, ah, vamos lutar no próximo Drago. Coisa que antes talvez não tivesse, porque eu falava isso. O trigo falava, vamos levar o dragão pra farmar e o Demet falava, vamos fazer o Baron. E aí a gente não decidia nada e a gente ficava aquele time passivo. Hoje em dia tem a call, vamos lutar no próximo Drago, mas aí talvez você não responda da melhor maneira. Ao invés de você, por exemplo, dar beco para seus itens e lutar no Drago, você continua roubando a jungle porque você acha que isso é o melhor no momento. Então, embora não seja. Acho que a gente passou da fase de ser um time que talvez não decida para ser um time que existe uma call primária, mas talvez a gente não esteja fazendo tudo de acordo ao redor disso. Eu não acho também que comunicação, em inglês seja, seja problema concordo com o que a maioria falou. O que eu mais sinto falta, assim, dentro de jogo é que eu acho que a gente demora muito para fazer as coisas, sabe? A gente vê os caras fazendo uma coisa e a gente não responde, tipo, instantaneamente, sabe? E não é como se a gente não soubesse ou, ou tipo, não não conseguisse fazer aquilo. Porque como o Dinquedo falou, em treino a gente vai muito bem em treino. Essas, esses tipos de situações não acontecem em treino, tipo por exemplo, quando o Dinquedo deu TP no mid e ele morreu lá. Em treino, a gente teria jogado, tipo, para cima ele teria dado TP e talvez a gente até tivesse ganho a fight ali, porque, tipo, não era certo eles voltarem para o comprometidos daquele jeito e, e são situações que não acontecem em treino e acontecem muito no stage. Eu acho que esse é o maior problema, assim, é tipo a gente presenciar situações que a gente não está acostumado, sabe? Why iser, what do you think about the team's problems as a whole thing? Like not only communication, but why do you think on screens we do so well, but on championship we're so bad? What happens? At the competitive, I played kind of kind of bad in the competitive, I think. So... I need to improve more. So you think individually you're playing bad? Uh -huh. Falta de confiança nervosismo, é tipo, não, não afeta só o dedo, tá ligado? Como o Trugo falou. Querendo ou não, mano, em treino, tipo, a gente, pô, a gente pensa muito mais rápido, a gente vê o erro dos caras muito mais rápido. A gente vê os caras, tipo, indo pro top e assim, a gente sabe, mano, esses midi eles não conseguem voltar agora, tipo, só se os caras é der B Mas tipo A gente está muito leve muito. A gente tá muito lento pra tomar decisão, pra pensar, tá ligado? Tipo, geralmente cada um tá pensando em uma coisa também, e é isso, tipo, eu tava falando com o Jim quando a gente tava vendo o jogo, ali na hora que ele deu TP mid cada um tava pensando em uma coisa, e nenhuma das coisas era certa também, porque tipo, se alguém tivesse pensando pelo menos na coisa certa, que era tipo, puxar a ali, não deixar os caras voltar, seria menos pior, mas eu acho que a gente tá demorando pra decidir, e a gente não tá pensando na... Na melhor cal ainda, entendeu? E se tem muitas ideias dentro de jogo, será que a gente não tá numa vibe meio, meio solo kill? Cada um querendo fazer o seu em vez de jogar como um time? Porque eu, eu sinto que em alguns momentos, ouvindo vocês falando dentro de jogo, eu acho que vocês estavam claustrofóbicos, querendo criar alguma coisa, mas tava toda hora cada um fazendo uma coisa diferente dentro de jogo. Não tá claro pra gente como é a melhor forma do jogo ser jogado? Porque se tem 50 ideias diferentes, não tem como todas elas terem boas. Cara, é que eu acho que assim... Eu sinto que a gente, tipo, a gente vai perdendo o jogo devagar, tipo, a gente cria uma vantagem, quase, quase todo ligamento está com vantagem E a gente vai perdendo essa vantagem devagar, a gente vai vendo a vantagem indo embora tipo, A gente consegue sentir que os caras estão tá montando no um jogo, que a gente não está fazendo nada Daí que eu acho que surge, tipo várias ideias, tipo, todo mundo querendo fazer alguma coisa Porque a gente, é, a gente sente que está perdendo o jogo devagar, sem fazer nada Então acho que daí que surge todo mundo querer dar uma ideia e Acaba ficando pior ainda. A gente queria fazer toda hora fazer alguma coisa. Eu acho que nesse jogo em específico a gente tava, tipo, muito agoniado em, tipo, não querer perder o jogo do mesmo jeito que a gente perdeu os anteriores. E, tipo, olhando os caras ganhar o jogo, assim, todo mundo queria fazer alguma coisa, sabe? Tipo, você tá com um sentimento dentro de jogo de, tipo, se sentindo meio sufocado, assim, dentro de jogo, sabe? Tipo, cara tá acontecendo, tipo, os caras podem fazer isso daqui, tipo, vamos fazer alguma coisa. É porque era uma Caitlyn forte, é, mas tipo, não tava acontecendo nada. Flecha nos caras, vamos fazer alguma coisa, sabe? Tipo, os caras não podem fazer isso daqui do jeito que eles estão fazendo. É o que eu mais, mais senti especialmente nesse último jogo. O Kaká falou, tipo, o nosso early game é muito bom, tipo, a gente praticamente não perde early game, só que a hora que sai das lanes ali, fica um negócio estranho. E aí eu pergunto aqui, ó, nossa Leona não falou uma palavra ainda no programa, será que não falta puxar a responsa, Demage, você acha? Como suporte, o cara que tá ali controlando a visão, o um mapa junto com o Kaká? Acho que falta assim um pouco de alguém tomar uma decisão assim de puxar a responsa. Mas eu sinto também que a gente tá perdendo muitas janelas, assim, que a gente normalmente não perderia dentro de treino, mas que eu acho que em stage, pelo, sei lá, falta de confiança, talvez por a gente ter perdido muito, a gente não esteja percebendo essas janelas muito bem. Basicamente, na linha fez é mais fácil jogar, né? Você não do, tanto do seu time, você só joga só além ali, mas quando a gente teve que pensar ali os cinco juntos aí que deu... Aí que deu merda. Tem que pensar, dá ruim. Tanto a nossa atitude, como a nossa comunicação dentro de jogo era como se fosse o contrário, como se a gente estivesse atrás. Sim. Exatamente. Exato, ah, é o sentimento assistindo também. sentimentos que eu tenho certeza que a torcida tem, porque a gente também tem quando a gente assiste de fora depois. Quando a gente tá jogando também tem esse sentimento. É, é, o que eu falei, tipo, esse último eu jogo eu, eu acho que tava mais. todo mundo com esse sentimento, tipo... Sabe, você tá sufocada dentro de jogo, tipo, sendo que a gente não tava, tá, Tipo, a gente não só não, não queria, tipo, a gente viu os cara pegando negócio e acho que passava na cabeça de todo mundo, tipo... Nossa, os últimos games que a gente perdeu, os cara pegou isso, começou a voltar no jogo, perdemos, vamos é, fazer alguma fazer um coisa. Um filminho, né, é, cara, você começa a começa a ver assim, tipo, os cara, mano, perder de novo, do mesmo jeito. Alguém tem que tancar a bola de neve, gente, senão vai continuar mesmo e vai esmagar todo mundo. Ô kaká, entra na frente da bola, gente. Mas já que a gente tá falando de situações mais específicas, Jinquedo, conta pra gente qual foi o B.O. do TP no mid. Faltou você comunicar o que que precisava? Faltou o trigo que tava ali do lado te dar uma forcinha? E por que que depois de dar ruim a gente ainda foi pra cima e tentou matar a mulher, da Jinx? O LoL é um jogo muito rápido, então é questão de dois segundos que você perde um pouco de atenção tudo muda. E durante o jogo, os caras fizeram uma play top, nem mim lá, foi todo mundo. Eles perderam muito tempo naquilo. E, tipo, a partir daí, se fosse em treino, tipo, eu entendo a gente falar e ah, tal, tá, a gente precisa comunicar, não sei o quê. que. Isso aqui eu acho que a gente tá mascarando muito, tá ligado? Porque, mano, a gente somos cinco jogadores fortes. Eu não acho que a gente precisa ficar falando tudo que a gente tem que fazer, tá ligado? Eu acho que as coisas tem que fluir com naturalidade. Eu acredito que não tá acontecendo isso no stage, tá ligado? E eu sinto muito que é pela questão da confiança e questão do nervosismo. Porque a única diferença do treino pra, pro campeonato é essa, o jogo mesmo. é o mesmo, exatamente o mesmo jogo. Então se só acontece uma coisa no campeonato, tem um motivo, tá ligado? E obviamente é difícil de a gente descobrir, de gente melhorar da noite pro dia, que a gente não consegue. E essa play em específico, tipo... Quando os caras vieram em mim, a gente começou a, a reagir de uma forma. Tipo, mano, vamos afogar o mapa, porque os cara, acabou junto com o jogo dos caras ali, basicamente. Em questão de segundos, mano, eu nem prestei atenção no que tava acontecendo em questão de comunicação. partir do momento que comecei a dar B pra me preparar pro próximo turno, a gente começou a voltar. E eu não tava entendendo muito o porquê, tá ligado? Mas quando eu vi que eles estavam voltando, eu comecei a falar, não, vem, vem, vem, vem, só que já era muito em cima. Então, tipo assim, obviamente, um erro levou ao outro, tá ligado? Pelo fato da gente ter recuado no momento que eu não achei certo, eu não tinha que ter pá, tá ligado? O jogo começa a sair de controle de uma forma que não deveria e às vezes a gente toma uma decisão em cima da outra meio que querendo arrumar. Então o meu TP era meio que querendo arrumar uma decisão. Depois que eu morri, o re ia querer arrumar a minha decisão, tá ligado? É tipo, como eu fiz merda e agora os cara querem arrumar tentando, tipo... Se a gente matar os cara aqui, beleza, tá ligado? Só que aí a gente faz essas toma essas decisões meio que afobadas ou com vontade de tentar é, arrumar o erro do amiguinho e aí é um snowball gigante. Eu senti que o seu TP, ele veio... Talvez não o TP em si, mas logo depois... Foi uma comunicação carregada de frustração, né? Porque era pra vocês estarem ganhando aquele momento e de repente a gente não tava mais. É, é, é mas é o que, tipo, é o que eu tô falando, isso vem um pouco de antes do jogo já, tipo, antes dessa, desse momento do jogo. Porque o jogo antes ele tava muito bom pra gente e parece que não tá, tá ligado? Do jeito que a gente se porta no jogo, parece que não tá. Uma coisa vai levando a outra. Pelo começo, pela gente não tá ganhando nunca, aí já começam os pensamentos com algum errinho. Aí, no meio do jogo, a gente tá 10k de gols na frente. A partir do momento que a gente tá 10 e começa a ficar 4. 4, 5K só, aí já começa uma decisão de ser mais ruchada ainda, tá ligado? Então nesse momento que rolou o um momento de frustração, principalmente, é porque é isso, mano, tipo, não, tá acontecendo o que não deveria acontecer, basicamente. Essa situação toda, ela me lembra muito meu último, meu último jogo, meu último Md5 no competitivo, que foi contra a Team One. O primeiro jogo tava de Oriana. Eu lembro até hoje, eu nunca vou esquecer disso. Tava de Oriana, tomei gank de Sai, A Sai morreu, ela foi solada no gank. E a gente não conseguia fazer nada. Eu tava com uma Oriana de double buff, o jungler acabou de morrer e eu tava tomando pressão. Eu, eu, eu senti que, que a gente tá passando por um pouco disso no mid game de que a gente tá na frente, mas a gente, a gente não age como se estivesse na frente e aquele time não terminou bem. Então eu imagino que seja a nossa oportunidade, a nossa janela aí de, de encontrar soluções. Trigo, eu queria perguntar pra você se você não acha que talvez... Cacá, você jogou a jogar com o BTT, né? O BTT era uma voz muito proativa dentro do jogo, imagino eu. Você não acha que talvez você possa ser um pouco mais proativo também, no sentido de que, por exemplo, você estava muito forte de Caitlyn, e você estava com muito Gold uma hora, no momento, se não me engano foi por volta dos 27 minutos, e você estava querendo muito fechar seu sua Infinity Edge. Deixa eu fechar minha Infinity Edge, deixa eu fechar meu minha Infinity Edge. Você não acha que talvez, uma sugestão aqui de quem quer, eu não sei como eles treinam, tá, gente? Talvez uma sugestão não fosse, volta, deixa eu fechar minha E, não faz nada agora. Ah. Será que não falta isso dentro do time, em vez de passar a informação, falar, ou oh, me ouve agora, faz X, faz Y. Não, eu acho, eu acho que falta, gente, já meio que já falou isso, tipo, quando a gente fala que a gente tem muitas ideias o que eu sinto é que a gente quer escutar muito o que o outro pensa dentro de jogo, sabe tipo, a gente vai decidir o que a gente vai fazer, pô, vamos fazer, vamos jogar sei lá, três caras em cima pra pegar a torre do top, e a gente tá aí no meio do caminho aí tipo, se alguém falar no meio do caminho, pô, mas e o Drake lá embaixo, dá pra pegar? a gente, hum, vamos puxar essa wave do top então e ir pro Drake, aí se o outro fala não, não e pro Drake é ruim, volta pro top, no meio do caminho que a gente tem tá indo que Drake, a gente vai querer voltar pro top, a gente quer escutar tudo e Tipo, tentar fazer tudo, sabe? Tipo, falta todo mundo fazer a mesma coisa, mesmo que seja a coisa errada, mas pelo menos está fazendo junto. Tudo bem, então como que a gente pode melhorar como um time? É começando a perder treino, porque daí criam as situações que a gente vai aprender a jogar melhor, falar menos dentro de jogo, porque daí não fica com 500 ideias diferentes, mas brincadeiras à parte. Então, minha pergunta para todos: My question to everyone now is: do you guys trust each other in game? Yes. <risos> No fascinating. <laughs> <No. laughs> Because I think it's normal for sometimes you, you, you think something's gonna go wrong, like you don't trust every call that everyone's making. I think that's normal, but we have to figure out how to solve this. And maybe sometimes the problem is we have people that aren't supposed to be talking talking at times when they're not supposed to. Maybe that's something that happens. I don't know. I to hear what you guys think. Because for example, that last fight Your Meganar TP. I heard you saying that you wanted to fight as Mininar because you said Mininar is better for fighting. But everyone's expecting your Meganar. So when you TP, I think Carioca is like, oh, we don't have Meganar. Why? Why does that happen? Do you guys not trust each other? This situation? I didn't knew that Wiser didn't have Meganar. When he TP, I was, what, no <laughs> Meganar? So what do you think we should do next time? Maybe you say, no, no fight. Or just wait. I don't know, like, someone said like tp band e let's spy someone made a call i just listened that call you know but i should decide by myself do you always listen to every call Because mm -hmm. maybe sometimes you yeah. screw you no mm -hmm. go away damage like if when like say, i i try to listen to him, you know? a é tu então kaká conta pra gente aí o que, que acontece <laughs> Cara, acho que é igual o, que o Trigo falou tipo a gente tenta ouvir muito o outro mas que, mano, a gente tem que pensar mais nas nossas condições individuais, tá ligado? Até um papo que eu tive com o Diego. ele falou que eu tenho que focar mais no meu jogo e não tentar, tipo, fazer tudo, tipo, porque às vezes é, eu tentando organizar tudo, às vezes eu acabo jogando mal e isso acaba atrapalhando o time, tá ligado? É, não conte contexto pra de... galera, como é que você jogava antes e como é que você tá jogando agora? Não, é que, mano, antigamente eu eu tinha, mano, o time tinha muita, tipo, querendo ou não, a gente tinha muita personalidade, tá ligado? Tipo, os nossos players, eles, Falavam bastante coisa, tá ligado? Então eu falava mais a parte do early game, até a parte do segundo arauto lá, e depois, tipo, tinha uma pessoa pra falar da, do, dos Drakes, tinha uma pessoa pra falar da divisão, de, de fight, tipo. Eu, eu sinto que eu preciso falar mais e, tipo, isso é normal, porque mudou o time, tá ligado? Tipo, os jogadores não são o mesmo, tipo, então a comunicação vai ser diferente. Eu tá jogando mal por, por ter que comunicar coisas diferentes, isso é, uma, é um erro meu, tá ligado? Porque eu, eu tenho que conseguir. É, conciliar os dois. E o Gero me, falo, me falou que, tipo, se eu ficar tentando ajudar muito todo mundo, tipo, eu vou começar a jogar mal e eu vou acabar atrapalhando em vez de ajudar, tá ligado? Cada um tem que saber o que fazer na, na sua posição, na sua role, tá ligado? Pra gente melhorar como time, a gente tem que melhorar individualmente, porque eu acho que a gente tá errando muitas coisas individualmente no meio do jogo, tanto quanto mecânica, quanto decisão. Quando não sabia o que fazer, igual eu falei, obviamente, né? a gente sabe que a gente não... A gente tá numa fase péssima, né? Uhum. E a gente vem tendo várias conversas ao longo das últimas semanas. E principalmente nessa última semana, a gente teve uma conversa bem franca, onde a gente conseguiu expor tudo que vinha incomodando a gente, no dia a dia, de atitudes. Internamente a gente sabe muito bem quais são os problemas, a gente conseguiu falar tudo, sabe? A gente tirou muita coisa de dentro que que a gente acabava guardando e, e acabava atrapalhando o nosso, o nosso dia a dia. São vários vários focos, vários incêndiozinhos é que, que a gente... Tem, sabe? Então resumir a, a X ou Y é, seria muito leviano da nossa parte, sabe? Are you comfortable pointing out people's mistakes? Maybe if Kaka plays bad, can you say, Oh Kaka, you played really bad there? Ah, não. Bom, se vocês têm mais alguma coisa para falar para a torcida, fiquem à vontade. Caso contrário, eu vou para a minha última pergunta, que vai ser para todo mundo, um de cada vez. Não tenho o que falar, é só pedir desculpa, né? Sendo é bem sincero, assim, não é querendo ser clichê, mas não adianta é a gente pedir tempo, não adianta é a gente pedir paciência. Acho que nem a gente mais tem paciência. Acho que só pedir desculpa mesmo, a gente sabe o quanto que, que essa a gente está decep decepcionando vocês, né? Qualquer equipe que a Pain montar sempre vai ser almejando o topo, vai ser almejando os melhores resultados sempre. E a gente entende é, o quanto que a gente está bem aquém disso, o quanto que a gente está decepcionando vocês. E nada mais além do que pedir desculpa pelos nossos resultados. Não só, só também a torcida, mas tipo... A gente decepciona, tipo, a gente mesmo, tipo os nossos companheiros, a gente tipo... A gente sabe que a gente não tá bem e, pô, se isso deixa vocês bravos, tipo, deixa a gente, tipo, 30 vezes mais bravos, sabe? E ainda mais, tipo, nessa situação que a gente falou, tipo, a gente é um time muito bom em treino, a gente quase não perde treino e a gente, tipo, não ganha no stage. Então, tipo, a gente machuca, tipo, 30 vezes mais, a gente fica, tipo, muito muito triste, tipo, muito chateado com essa situação. A gente Até confuso, f... imagino, se ficam, Sim, ficou, né? a gente sabe o quão quão ruim a nossa situação é, e não é como se a gente tipo, não estivesse tentando, a gente tenta, a gente tenta muito, tem que continuar tentando, tipo, ainda não morreu o campeonato pra gente, a gente ainda tem chance, agora só depende, como sempre dependeu, né? mas depende mais ainda agora tipo, só da gente. A parte que eu achei mais frustrante tipo é a gente saber que a gente tem potencial, que a gente sabe jogar o jogo, mas a gente não consegue demonstrar isso por X motivos, Acho que essa é a parte mais frustrante. Uhum. É, não, não é querendo passar pano, mas eu vejo o nosso time muito forte. Eu acho que a gente tem, com certeza, os melhores de cada posição. Eu acho que a gente tranquilamente bate de frente com qualquer time. Mas. Não tá rolando. é. É exatamente a sensação que a gente tem. Porque, tipo, como eu disse, mano, o problema é que não é um problema de a gente não saber. Uhum. Porque se assim, a gente não sabe, a gente vai ir atrás de melhorar. Sim. Mas é, é isso, mano. Você tá bem e aí chega na hora e não rola. Então, tipo, e aí? Que, como é. fazer, tá ligado? E por mim? fim, então, eu vou para a minha última pergunta. Vou começar lá pelo damage e a gente vai indo. This is my last question. What's each one of you doing individually to get out of this situation? Cara, eu tento muito entender, tipo, qual é o motivo do problema e o que, que, que eu posso fazer para contribuir, para melhorar, tipo, e, o caso, sabe? Uma coisa que eu, que eu gosto muito de fazer é principalmente assistir nossos jogos, seja, seja tipo, de treino ou quando a gente perde ou ganha no, no CBLOL, tipo, a primeira coisa que eu faço na hora que eu chego em casa é assistir nossos jogos. Eu não, não gosto, depois que tiraram o Dudo LOL, eu não, não gosto muito de jogar ranked, tipo, só que comparando ao, ao último split, ao último ano, eu tô jogando muito mais ranked também, sei lá, acho que tentar mudar alguma coisa, sabe? Também, tipo, fazer algo diferente. What about you, Wiser? What are you doing? Actually, I look back, look back on myself. Eu senti que eu precisava melhorar o meu mid-game e meu late-game mais Então, eu vou focar nisso John, tá, talvez no, no lado individual, mas também acho que de uma opinião de coaching staff também Que eu acho Sim. que é uma coisa que a galera não ouve muito né? Sempre a partir de um momento que, que a equipe está mal, mas apresenta potencial, ou bons jogadores e principalmente é, bons treinos, bom desempenho em treinos, né? E a partir do momento que você considera que sua rotina tá boa em relação ao time, né? Pô, dá tudo certinho questão de preparação, a gente tá todo mundo empenhado, sabe? No, você vê que não é falta de foco, mas isso não, não encaixa no dia de jogo onde mais dói, sabe? A gente pensa em estratégias novas em questão de abordagem, nesse né? jogo, Abordagens novas que a gente possa ter pra talvez fazer o time fluir melhor, sabe? Às vezes talvez simplificar o jogo ou buscar por padrões que facilitem o nosso jogo, coisa assim, Sabe? Então eu e Dira, a gente conversa muito pra pensar em possibilidades que possam sabe, tirar o, o time dessa, dessa situação Até porque a gente acredita que a partir do momento que a gente alavanca um pouco, sabe? Isso pode ser o suficiente pro, pro nosso time é, voar E aí, Kaká? Acabou falando um pouco já sobre, né? De tentar adaptar seu jogo tudo é, mais tipo, costumo... Normalmente jogo bastante solo kill e assisto bastante voz também Tô jogando até mais solo kill do que ano passado e eu acho que isso pode ser um problema também porque... Eu acho que, tipo, nosso problema hoje eu não sinto que é sobre o jogo, tipo, conhecimento de jogo, porque eu sinto que a gente tem, só que a gente não consegue usar. Eu, eu tenho que estar bem para eles poderem confiar em mim, para eu poder liderar, tá ligado? Então é um bagulho que eu me preocupo bastante. Eu tô vendo bastante voz também na parte que a gente tá errando, tá ligado? Que é mid-game. E é isso, eu acho que é igual o que o Demon falou, tento tentar entender quais são os nossos problemas e tentar ajudar da melhor forma. Cara, da última semana pra cá, já acho que é uma coisa que eu tô focando bastante, que é, é meio que o contrário do que o Kaká falou antes, que ele sente que ele tá, às vezes, focando demais no coletivo e tá esquecendo dele. Eu acho que é um pouco ao contrário. Eu tô trabalhando muito com dinheiro, então é, a, gente acaba, a gente acabou focando muito no meio individual. E não só de, tipo, lane, esse tipo de coisa, mas numa visão geral do que eu tenho que fazer no jogo. E eu acho que eu tô com isso muito claro na minha mente mas não, não acho que é esse que tá sendo o problema agora, então o que eu tô tentando nessa, na última semana pra cá foi mais realmente dar um step up nessa questão de meio que dar call, comunicar durante o mid game o que a gente quer fazer, por mais que às vezes o jogo não seja em torno de mim, não seja uma situação boa pra eu conseguir falar, eu ainda quero estar tá pronto para isso, tá ligado? Então esse foi o nosso pen respond diferenciado da semana não, não ficaram tristes nem felizes com isso muito obrigado por assistirem gente, não esqueçam de deixar seu like, compartilhar, comentar, deixem mensagens para os jogadores, tenho certeza que eles vão adorar ler também o que vocês estão sentindo, o que vocês acharam desse programa, que eles se expuseram aqui para vocês e a gente se vê na próxima semana, muito obrigado.